O um ataque até tá faltando Mas sabe que eu chego pesado te amassando Você é o Silva e é da Baixada Sabe que o freestyle você vai tomar porrada Sabe por que você vai tomar porrada? Baixada só arrumou polêmica e vaga nada Firmou? Não é vaga nenhuma Sabe que o fistale é mais pesado? Você não se acostuma Aí, o freestyle e o e é robusto Antes perderam é roubado, hoje vai ser justo Firmou? Que hoje vai ser amassado Tenta com o aleno improvisado eu já sei que o primeiro eu ganhei Vem no segundo que eu te mostro que eu sou sensei Daí tá faltando ataque Isso que incomoda Pode vir com teus ataques Porque aqui a zaga é foda Tá ligado meu parceiro Me dá preguiça Arrumamos polêmica Não pedimos por justiça É tudo isso As verdades que eu te falo Bagulho é muito sério Mano, eu rimo até um talo Aí parceiro Eu rimo até um talo Na vodka da feiura Você bebeu no gargalo Aí tá ligado Aqui é essa puta contrária Desse jeito, mano Aqui eu chego pra somar Esqueci dos teus ataques Olha só, tá de bobeira Rimou 45 Segundo só fala besteira. Uh! Então, uh, tá então, rapaziada, vamos à votação do primeiro round. Quem achou que o MC Silva foi melhor se manifestar? Uh! Agora, quem achou que o MC Ali foi melhor se manifestar? Uh! É, rapaziada, sem sombra de dúvidas, um ponto pro Silva. Silva ataca. Vai pro aí, Ali. Deixa eu te falar. Tu tá imitando o Mario Bros. e o bigodinho do Escobar. Obrigado mano, você tá de bobeira Magro pra caralho igual a bandeira do pirata São Pano e a caveira Falou de zaga aí, falou de zaga Meu mano, eu te mando por cês si. Eu sou Gabriel, atacante, no ganho nem com a ajuda de Jesus Aê, meu tá tentando comigo Mas sabe que o freestyle, meu mano, tá fudido Falou de pirata, minha rima te arrebenta A rima é o mais de do fusão e você não entra Por isso que eu é biste em cima do detalhe Sabe por quê? A minha irmã vai à Europa 7 x e vai chorar igual Davi e chorou na Copa Aê! Hoje você chora no final Tu sabe que é o biste em cima do instrumental No freestyle, meu mano, eu sou maneiro Falou que tá colombiano, foda-se, eu represento os brasileiros um minuto e meio, bate e volta, quem terminou começa, 4 por 4 direto, valeu rapaziada. Aí, sabe que o freestyle do are? É o beat pesado que eu mando do proceder, porque o freestyle louco insinua, olha esse tênis, você veio rimar ou pisar na lua? Tá oh, ligado, é a rima que dispara, eu não vou pisar na lua, eu vou pisar na oh, tua oh. cara. Oh. Cheia, minha cabeça é uma lua, porque a ideia tá tá cheia. Aí é constante, tá cheia. Vou te bater todo o ensaio na batalha minguante. Queimou? Com um o pé na cara? Você não tem competência, tua rima não é rara. Mas tu falando do SUS, aqui eu não piro Isso aqui é a batalha, seu último suspiro. Ah! Ah! Ah! Ah! Mas é o diabo eu sou o capeta de MC Eu não vim pra te roubar, mas te matar e te destruir É esse jeito que é da vontade, bagulho é muito sério, então eu não é tão freestyle Vem esse jeito tipo corado que usa crack Ele tá respondendo o próprio ataque Vocês não perceberam isso Isso é falta de freestyle e de compromisso Não é falta de compromisso Tu fala de ataque, mas aqui tá tendo um ataque cardíaco Aí tá ligado meu parceiro, a segunda pista Então procurou a torre colar na Aula de rima. Oh, oh, tá ligado, oh, é parceira, O gatilho, o cara é pra parede fica de joelho no milho. Oh, barulho do MCs, pô. MC Silva, a minha esquerda, merece ganhar essa fase, se manifesta. Oh. Agora, quem acha que o MC Ale, a minha direita, merece passar nessa fase, se manifesta. Oh. Oh. Ah, MC Silva, papai. Tu é o máximo Decência. Hoje o Morfeu vai te atacar aqui na máxima potência. Aí nem te conheço, mas só que meu mano a minha esconte lá limpando que eu endereço. Aí menor vai precisar de Durex e vale o endereço no Via, tipo setex. Aí na boa, na boa, na rima você vai precisar. Atex, qual foi menor? Se liga, mano E nessa batalha, mano, eu sou tipo um pitbull Pega a visão, tô tipo Red Bull E nessa batalha, mano, vou te mandar pra Istambul Qual foi menor? Se liga, sem critério Se liga aí, meu chapa E nessa batalha, meu mano, eu sou pico window chapa Aí, tipo window chapa E nessa curva, nesse carro, hoje, o teu carro derrapa oh, oh. Ai, eu lembro que tu até falou de latex Pra colocar o cabelo, só um durex Porque eu sigo aqui Aí eu chego aqui no cinismo Aceito um cigarro porque tá com nervosismo Aí eu vou aqui com cristalho um cabuloso Morreu, bateu de frente e ficou muito nervoso Da falha, e eu sigo só na improvisação, Rasgaram tua calça, eu vou rasgar teu coração Vou aqui, geral bate palma Melhor que vou rasgar a tua alma Vou rasgar a tua alma Então Primeiro round, rapaziada, vamos à votação. Quem achou que o MC Morfou merece para a próxima fase se manifestar? Oh! Agora, quem acha que Máximo merece para a próxima fase se manifestar? Oh! É rapaziada, um pronto pro Morfeu, a cima continua. Você falou de potência, é a rua incrível. Acendeu um cigarro. o cigarro, tu deu ali, baixou o nível. Aí, enquanto acabo, quanto a tua esperança, tu tá lá dando mau exemplo pra nossas crianças. Qual foi Morfeu? Qual foi Morfeu? Aqui nessa batalha você vai virar o um Morfeu. Sabe, Maurício, aqui no ataque eu sou cruel. Eu te mato, ganhar a batalha e levo o. Engraçou a bota, mas na tua história vai tá é A musquita, a derrota, a derrota Eu chego aqui pra saber me... Morfeu é sem limite, de putinho não oi Isso é marca de guerra, coisa que você não foi não foi bom, em body part. Isso é marca de guerra, coisa que você nunca vai estar tá lá ofeu, Aí, eu digo que tu tá sem sorte falando do meu cigarro, vi presente pra tragar a bosta. bota foi? aí morfeu, moleque E o bagulho é doido de rimar meu mano Eu porto o moleque Pom, rapaziada. Então, votação do segundo round. Lembrando que tá 1x0 pro Morfeu, valeu? Então, opa. Então, quem achou? esse máximo. A minha direita merece um ponto nessa fase. Se manifesta. Agora, quem achou que o Morfeu merece esse ponto nessa fase? Se manifesta. É, rapaziada. Pelo que foi visto, só mais uma vez para confirmar. esse Máximo! Uh! MC Morfeu oh! então, MC Morfeu da próxima fase 2x0 Você rimando é muito falho o MC que a batalhar, não pode vir, então enviaram o quebra galho Aí meu mano, então se liga Só somente mente é lerdo, o quebra galho não vem enviar enviaram o um resto de merda Aí meu mano, então se liga que eu vou te dizer Você é burro, mas hoje vai ter que entender o MC não pode vir, o quebra galho Também não, nem né? o resto de merda No final, só sobrou você Mas só o que é brabo, mas se contradiz Eu não sou o quebra galho, bragalho, é arrombado meu rap vem da raiz, aí, deixa eu te gastar. Tô mentir, né? Tua cara cheia de buraco, igualzinho o campo de várzea. Aí, se liga no ataque. Eu sei, meu mano, que é no campo de várzea que nascem os craques. Aí, o bagulho é sério, o macete não acuma. Crack você não nasceu, cuzão. Crack você fuma, babaca. Aí, se liga no papo é o que convém. Sabotagem já disse otário. Respeito é pra quem tem. Babaca, aí você não sabe. Falou. Então, rapaziada, votação, Primeiro round. Então, é? Cachorro. MC, só merece ganhar dessa fase, se manifesta! Oh! Quem achou Com a MC, Neo, merece ir pra próxima fase, se manifesta! Oh! É, Rapaziada, sem sombras de dúvida Não conta tá com um ponto à frente Então, não ataca Só na feed, defende não, O menor falou pra tu sentar no proceder Tô te dando aula de freestyle Arrombado, senta pra aprender oh. Eu chego aqui, te deixo com a cara roxa Pra você ver, meu mano Cê não passa de trouxa Sabe por quê, meu mano? É foda pá Então, as cachaça do Grêmio começou a rimar Que é isso, mano? Bagulho é sério, é grupos e vielas Douglas do Grêmio tá igualzinho, barriga de cadela se liga só, você falou que vai deixar olho roxo Ai meu mano, você que é trouxo Matou de frente o mano então não finja, Hoje é tua morte Você vai ficar sem pegar pão de cinza Aí você vai bater de futebol Aí você tem cara de bombou Eu te estraçalo, e levo teu cano pra casa Faço tua cara de bola e te chuto igual e vete subaza Aí você A aparência é maluco é Falou que minha cara tem buraco, olha que coisa louca Sua cara também tem é porque teu cu sai pela boca A agulha puxa é que que de cara que não boca de privada Bagulho aqui é doido, pega a visão, meu mal não sua gastação Se liga na hora que eu faço agora é só na disposição Você é o pega piroca do zoto e calcula Enfim quatro dedos no teu cu e você me chama de Lula Sinistro, um um sinistro, só papo sinistro, então, caralho, daí foi intenso, mano, então, rapaziada, eu não vou deixar, caralho, que é bem choque viu, pegar, então, quem achou que o sol a a minha esquerda merece pra próxima fase de se manifestar? Oh! Agora, quem achou que o homicídio é a minha direita merece pra próxima fase de se manifestar? Oh! É, rapaziada. Cadê o DJ, Roubaram o DJ, mano? Ah, não, tá aqui. Aí tranquilo, meu mano, eu sigo na rima Você foi soberba, soberba, antecede a ruína Se liga, meu mano, chega aqui na humildade Se você é me sente de verdade, mostra com a tua qualidade Ruína, meu mano, é o vuzum Jamais será castelos e ruínas, mano, quem é Rá-Tin-Bum? Oh! na tua cara Não é MC aula de oh! e te levar. Sabe, falar aqui da aula Aí, meu mano, sua mente tá trancafiada na jaula se, se liga só que essa é a maratona Eu sigo no castelo, você na roeira Porque na minha batalha agora te esmorona Mano que eu falo de escola Sem receio, aqui é na escola da beleza Você tava no recreio Eu, eu sigo tranquilo E na faculdade da feira seu otário Você já tem de graduação Beleza, meu mano, eu sigo na fé A batalha é que é rima melhor Não é que mais bonito, já é? Se liga só... Passageira, a batalha que quem no freestyle, nunca nasceu pra destruir igual bebê Meu mano, você sabe que eu não tô na passarela E agora eu faço freestyle, meu mano, e eu, dela eu sou Mandela Por quê? Faço freestyle, tranquilo, eu te ganho todos os quesitos, beleza? Conteúdo, flow, form, formação métrica e gastação oh! Aí, se liga só, pega a visão, meu mano, você tá trancafiado Você precisa desenvolver melhor pra fazer um teu improvisado Eu posso até trancafiado, meu mano, tá ligado, então pode pá Eu posso até tá trancafiado, mas hoje é por foda-se menor, só você é uma praga. Você tá preso, mas na verdade, na verdade, tem que ser para o Rafael Braga. Sabe por quê? Eu represento o Branco e as periferias. Não adianta você nem que esse papo de merda, você é um rabelão, só fala da pifaria. Agora, quem achou que o MC deu merece ganhar dessa batalha? Se manifesta 32 a 38, valeu? Só uma para pra próxima fase, rapaziada. Você falou de cinto no proceder, perdeu a batalha, rotário. Eu sinto muito por você. Aê, meu rap é inteligente, achei feijão. A minha rima também traz o nutriente. Aê, tudo tem obridade. falar do RG, meu verso tem identidade. Aê, não tem nem breve. E o conteúdo é maior que o meu número do CPF. O primeiro round, rapaziada. Vamos votar só um rapijinho. achou? Que Leal, à minha direita, merece ser dessa fase, se manifeste. Agora, quem achou que o MC Belguizene merece ser dessa fase, se manifeste. Uou! É aí, Doug, com o ponto. Doug ataca, Leão se defende. Aí mano, rima por fama. Pois isso aqui não é nego, mas fazendo rima você tão faz drama. Não, não pegou a referência. Agora eu vou chegando, acabando contigo na recência. Só que aqui, mano, eu tenho coerência. Além do mais, eu acho que pra fazer rima não tem a pertinência. Aí, aí irmão, agora já mostrando por a improvisação. Aqui, o mano, não tem sermão. Agora foi a sua derrota, só uma confirmação. oh, oh, oh, oh. oh. Falou de cinto, aqui no argumento Eu te dou uma sala na batalha e no final pra tu é só lamento Aê trouxão, se liga que eu faço aqui no free Sinceramente nessa você não vai interagir Da tá esse circuito, aí que você se esquece Faz um na academia pra ver se tu emagrece Por favor, faz um nesse daí Sinceramente mano, nessa você não deu um bom tiro. Eu... Quem achou? MC Leal merece chegar nessa fase, se manifeste. Agora, quem achou que MC Dog merece para a próxima fase, se manifeste. É isso aí rapaziada, 2x0 para o DogZN, DogZN para a Doug ZN, Doug ZN pra próxima fase. Sabe por quê? Você acha que ganhar é breve, Tu o Ronaldo comigo está na arpedida, o, o Brasil pode uma entendeu mesmo? Sabe que agora aqui Agora tu se acanha Sabe por que tu é da casa? Então licença pra chegar Hoje eu te ganho e ainda durmo no teu sofá Aí, entendeu? O bagulho na moral Você tenta comigo no freestyle e até o final Sabe por que agora no freestyle eu bato e não morro Todo mundo só sofá e tu na casinha do cachorro Aí, pega visão. Tu vai dormir no meu sofá, vou te falar Desculpe te Falar, vou lamentar que o meu cachorro vai te matar. E o bagulho é louco, pra mim, você que é um animal. Você é um animal do erro vergonho, eu é um sou animal do ataque brutal. então isso que não proceder. Tu acha que vem da puta que pariu hoje pra aqui pra me vencer? Aí, meu mano, eu tenho um palhento. Lamento te informar que você gasta sua passagem e seu tempo. Então, quem achou esse A minha esquerda merece ganando sua fase e se manifesta. Agora, quem achou que a MCLF vai dar nessa fase de é manifestação? A minha mãe é da igreja, eu sou sagaz Você não entra lá em casa, porque lá em casa não entra satanás Sabe por quê? Eu rima que tá ligado meu mano? Eu vou representar minha casa E isso meu mano, a minha rima cria asa Sabe por quê? Não te abandona A minha rima cria asa e voa, e voa, sei lá na lama Caraca, mano. Sabe por quê? Aqui é caô Eu sou satanás e hoje você é só um pão que o diabo amassou Aê, Sabe por quê? Desse jeito tu tomou um cacete, mas só te faz igual um check. pode no sapacete, entendeu? Menor, pega a visão. Que eu faço freestyle e vocês dizem que rima por multidão. É desse jeito que eu chego no lazer. cara. um, tu todos de por um, mas ninguém é por você. Quem achou que eu disse merece levar essa fase em se manifestar. Você acha que o MC Zaki vence, merece essa, essa batalha se manifestar? Oh! MC LF, oh! MC Zaki? Oh! É rapaziada Bem, bem claro, bem claro, virei até as costas pra como? Pra ouvir legal, tá ligado? Mais o um ponto pro LF, 2 a 0 LF, próxima fase Aê, aí, aê, aí, aê aí. Me pra chegar aí meu mano, a batalha é individual E com certeza hoje você fica com um astral Sabe por quê? É no proceder, é individual E o samurai não tá aqui pra te defender aí, então... Eu vim, bagulho é muito louco, louquinha Pra você ver que eu não tô de brincadeirinha Bagulho é muito sério, eu faço frio Aqui é lugar de sujeito, o homem, o e sai. Aí, só pra começar essa parada É rima improvisada, direto na salada Meu mano, olha só, não me leve a mal Que se foda que tem criança que é de igual pra igual Aí, só pra deixar ciente Que eu rimo no compasso e eu entro na sua mente eu rima até Paris, é MC Racionais contra MC Discovery Kids. Putada achei de problema, eu vou tocar na tua ferida. Foda-se, tô nem aí pra tua vida. Aí, aí eu te mato hoje, te matar amanhã. Quarto o teu clono chuto, vai parar em Amsterdã. Tá ligado, meu mano, aqui é rima pesada. Eu chego mandando agora porque assalto a mão lembrada. Aí, tampo tá o menor. Deu tu. Eu chego mandando que eu vou representar o Caju Quem achou é que o Luka da Rocha A minha esquerda merece ganhar Essa fase se manifestar? Oh! Agora, quem achou que MC Scott Merece ganhar essa fase se manifestar? Oh! Luca da Rocha oh! MC Scott eh? oh! Calma, calma, calma, calma. Quem achou que o Lucas da Rocha merece o levanta a mão? 32 pro Lucas da Rocha. Agora, quem achou que o MC Scott merece pra próxima fase? Levanta a mão, mantém levantada, rapaziada. MC... 36 a 32, MC Scott. e Aí, eu não sou fusão, pego proceder Valente morre e o fusão sempre fica pra sobreviver Aí, pega a visão meu camarada Você disse que assalto a mão letrada Sabe por que é assalto a mão letrada? Porque se eu perdesse no primeiro ia ser assalto a mão roubada Aí, pega minha visão. Pra você ver que eu chego chegando Isso aqui é meu banho é bom Então nada no papo batendo Eu tô chego ligeiro Com meus companheiros mandando a tentada Parceiro, você é o ovo e eu sou muito sinceiro Ai, Oh, tem muito que evoluir? Eu rimo de brincadeirinha, meu mano. Por favor, não leve a mal. Você rima pra fazer os outros rir, eu rimo pra conquistar o nacional. Aí se vai a bastante, mas tá tranquilo, você é só entulho. Imperador não, sou mais clássico, então me dá sete, camisa sete tipo Túlio. <risos> Quem achou que o Lucas da Rocha merece ser ganhou dessa fase de se manifestar? <risos> que o MC Scott merece uma próxima fase de se manifestar para pra próxima fase 2x0 Menor, meu verso é verdadeiro Tu é o eu tô ligado Menor, tu é meu parceiro Menor, aqui é bang bang e ali fora eu sou teu amigo Mas aqui eu vim pra arrancar teu sangue Aí, menor, você tá tranquilo Aqui, tá ligado, porque eu chego mal Eu faço verso improvisado Menor, eu não como um o Aqui é racional, só que a tua batalha É um desafio, aí tu tá entendendo que eu sou cria Cê tá ligado eu jogo que eu uma hora Fazendo aqui, gostei minha rataria O gringo é muito lento, eu uso um argumento eu faço batalha porque eu achei o meu talento, meu mano tá tranquilo. Melhor não vou te falar, tu continua sendo é meu parceiro, não importa quem passar. Uhul. Meu Se no deu papo, mano, agora tu vem ficar opaco Sabe por quê? Que corre perigo Se você passar menor, Rio de Janeiro tá fingido menor Bagulho é doido, mano, até Nikit atropela a carroça, atropela até até o beat Atropela tudo que tu vê na tua frente Mas o bagulho é doido, tu tem que ser consciente Aí, tá ligado, verso inteligente e pra rimar você vai ter um pouco de mente Quem achou que o Igby leva essa fase e se manifeste? Uou! Agora quem achou que o Gorgio leva essa fase e se manifeste? Igby? MC Gorgio? Um ponto pro Igby rapaziada Aí tá ligado, eu patrocínio? O que você tem de barriga É de raciocínio, pô Resalece aí Eu sair seu vacilão Sinceramente, meu parceiro, que você não tá não, não, não. sabe por quê? Aí, Meló, sinceramente, no freestyle, Tu sabe que é o pior Aí, Meló, aqui na gangue Você é me de hipocrisia, ovo Do som dos caras do tanque Qual é a vordiva do tanque pra babar Sinceramente, meu parceiro, você é Aí, Meló, puta que pariu Em geral, sabe que no que te Cuspiu a ah, pele é no freestyle tu é faca mano que sabe que tu tá é o pior Falou que eu não represento o, o caju essa vibe Mas eu não sou cuzão, eu não desisto na metade do caminho Eu sou MC gordinho, cê tá ligado que eu chego o rimo bem devagarinho Falou de Jesus Cristo do K-pop Mas eu não tenho culpa se Jesus é melhor do que o hip hop Aí Sabe por quê? Esse é o argumento. O que eu tenho de barriga, meu nó. eu tenho de cometimento. A ah, isso vai ser genro, meu parceiro. Eu chego no Lima do Menor, aqui em Pano Rio de Janeiro. Falou que é Leão, meu rap é surreal, racionais. Eu sou demais pra ser quintal. Oh! Quem achou que eu me siga hoje, merece que eu nessa fase, se manifesta. Oh! Agora quem achou que eu me siga merece que dessa dê fase, se manifesta. MC s gorgio zero a 0, para a próxima fase. Só quem salva é o japonês da Federal, esse marginal que tá preso numa visão estadual junto com o Sérgio Cabral. Escuta só, eu vou te falar uma parada. Eu sou assistido, eu não eu sou avisado, Está nessa parada. Eu sou assistido de guerra. Você é um MC de merda. Escuta só que o senhor vai te fazer uma, uma, uma sequência. Você é a sua própria aparência, a sua própria incompetência. Escuta só que eu vou te falar. Essa vez, nessa batalha, você não vai ganhar. Tá todo fortão, meu mano. Aqui eu sou discreto. Pelo visto, você gosta de supino no teu reto. Aê, galera, Só vai começar. Cê tá ligado, mano, que eu já vou te ateneirar. Tu rima, tá ligado, mano, todo lerdão. Parece o é Boba depois da reabilitação. Aê ai meu mano, tá ligado, tá quadrado igual um androide Escutar teu rap, eu prefiro escutar Freud Não sei como tu vencer a corrida do espermatozoide Com essa cara de dedo, eu te pergunto, pra Aí, galera, que é gordo, não é forte, meu mano, tá escrotos Tu balança o abrir, teu peito bate um no outro Aí. Pode virar beat tá ligado que tu é kit Ó, oh, eu vou espalhar nessa levada que eu sofria Fico meu viado só pra ele poder pagar tua academia Aê meu mano Fala nessa levada, você quer tentar tempo, um sabe que não arruma nada, tá ligado? Que parceiro não rap é o um estufo Vou tá pro cheio parecendo até um sapo fufo Tá ligado? Sabo fufu pra caralho Volta lá pros rochos aí, meu mano Eu vou te gastando O que que tu tá fazendo assim o teu cu dá pintando Aê meu mano Cada só, tá rimando gay, ok? você não tá tratando você vai morrer Você vantando, tá você vai se fuder Vai que sai daqui, vai sair daqui, moleque você é o Vielo, você tá falando com o Malho, é o Malho! Eu tenho o 45, aí pra cem. A dia é pro chuta, tudo, tudo bem. Só vou te falar, você é o Vielo. Pô, eu quero uma menina bonita. Pô, mano, mó gata. Pô, você fica moleleiro. Você é o rei do 0x0 Não tá só Pô, pega a mina, pô. Mina é mó gatona. Parece que tem o nome de Faz o sonho desse moleque? É o do... Dá de Barcelona. Você, você, você é ridículo, você não ganha comigo, é batalha de morte Quem achou que o MC David, a minha direita, merece esse ponto pra ir pra próxima fazer se manifesto Agora quem achou que o MC John merece esse ponto pra passar pra próxima fazer se manifesta. Então, é bem claro, MC de uma próxima fase 2 a 0 aí, se o VKS tiramos um popá, e nessa batalha meu mano mandou o um morfe começar. Aí meu mano, o que que tá pegando? No parou pé é desistência ou comédia tá pejando? Qual foi, menor? É disposição, eu resolvo no mic se precisa que eu vou fazer na mão. Aí, menor, a rima é louca. Se vi desenrola, tipo chamando a outra vez, tô na boca. E com o teu crânio eu vou fazendo embaixada. Aí, Menor, tipo de favela, pararam de subasa, então vou lançar logo um chute de trivela. Aí menor, aê, ela tá ligado? Que o bagulho é doido desse teu bigodinho aí todo falhado. Aí menor, vai ficar exposto. O bigode tá falhado, agora eu vou falhar o teu rosto. Ei, ei, fazer a mão, dou soco na boca, falando chamar, Baixada, aí, a virada aí, aí Tu fala de baixada, salva, vai leva é o clima, baixado mesmo na batalha, vai tocar Tá ligado, mano, é desse jeito o Bagulho é muito sério, com certeza, então mantém esse conceito Aí, obtido GTA, com certeza aí, morreu Eu vou ter que te esplanar. qual foi, morreu? Tu é feio pra cacete, cumpade, você é feio assim, eu com certeza ter macete Tá ligado, mano, é desse jeito, não compensa Tá ligado, mano, então é melhor achar uma crença Fala bichamão, e soco na minha boca Se o tiro de macaca, foi embora de cabeça oca Tá ligado, mano, tá ligado, olha só Tu guarda no estojo, tu me olha e fica best eu te olho e me dá nojo, tá ligado, mano? Olha só, bagulho é muito sério, com certeza, mano. O pato na To Quem é que chega nessa porra e faz assunto na parada? Tá ligado, mano, isso é rima improvisada? Tá ligado quem na tua cabeça tu não entende nada? Tá ligado, improvisado? Quem achou que o Silva Silva KS Merece esse ponto se manifesta? Agora que acham que o Morfeu merece esse ponto, se manifestar? Oh! Silva KS, uma zero Morfeu, então, Silva, amassa. Eu faço até um funk, na moral, bagulho é muito sério, com certeza instrumental. Calça da rasgada, olha, tá ligado? Olha o seu joelho, ele tá todo ralado, tá ligado, mano? que é negão, bagulho é muito sério, diz que é disposição, tá ligado, fala que é disposição, sem de pederastia você é vera verão, ei, ei. tá ligado, tá ligado meu parceiro, fica esperto, tu pode ser o Paulinho, mas meu papo que é venero. Aí neguinho, agora na batalha vai virar meu fã, aí minha nota rima é só o um caco, bota a cara lá na janela, tua BMW volta com buraco, só foi neguinho, tu pega o fato, e nessa batida meu mano, tua piscina enche de, de rato, tu Vai encher de rato, porque nessa batalha suas ideias não correspondem aos fatos. Ah, bagulho é doidão, mano Que Essas rimas clichê é sério que tu vai ganhar de mim. Oh. Então vamos ao que interessa, rapaziada. Quem achou que o MC Silva KS à minha esquerda merece pra próxima fase e se manifeste Agora quem achou que o Morfeu à minha direita merece pra próxima fase e se manifesta. Moncão Sim. Silva KS Sim Aê, eu faço uma analogia O homem fica que a cultura ganha só com pederastia Aê, te quebra na levada, agora eu tô te lembrando sobre sua batalha passada Foi mal, eu te encostei, é mesmo aquela Me custa muito, que a criança é uma dela. Aê, então isso aqui é tudo fãs E hoje eu te bato sua cara entra em desmanche Só que é tipo a hora do lance Vai perder a batalha vai chorar e você vai pedir a revanche. Ай! Ай! que você dá esses papo de sequela tá encostando em mim falando que eu tô com postura de donzela, se liga só você que foi uma pedra, não encostar seu babaca, aí é que tá escrito na regra se liga só meu mano que a rima não para, pula da Bahia... da ponte literal extinção da Bahia de Guanabara, se um tsunami com o seu peso, se liga meu mano que nessa batalha tu não sai ileso, você falou de corrupção lembro de lava jato, tu gosta de leite na cara, então você leva jato entende meu mano, que desse jeito é trocadilho meu mano, eu chego a te pesquisar Nesse trilho, você quer me julgar, Fala de cultura, eu venho do jeito que eu quiser, e mantenho a minha postura Faz o play, não se preocupa com o meu menor, você tem que mostrar na tua rima que tu é o melhor Quem achou que o galo do primeiro round foi o Fiz a minha esquerda, se manifestar? Agora, quem achou que o Douglas ZN foi o gol dessa primeira fase, se manifestar? Salafiz é... tu da massa, meu mano, que eu faço rap, não interessa onde eu venho, meu mano, eu represento o MECEP, se liga só que eu falo pra tu, te ganhei no MEI. foi no MEI, também te ganho no Caju, não interessa onde eu batalho, meu mano. Meu fol, não adianta você falar, sabe que eu faço um show Se liga meu mano, então se prepara Você sabe que eu largo várias plantlines pesadas na tua cara Você não tem que falar do que eu rimei Faz o teu papel meu mano, mostra que tu é sensei Tu não pensa que é bom, que rima pampa Aí meu mano, não adianta, tua rima trava na tua garganta Então, se liga só menor Que eu vou fazendo o meu freestyle agora, tá ligado, sem da B.O Não me interessa se é a x, é se é cultura Eu represento o arte do gueto que vem da rua, porra Cê me ganhou no meia isso que tu tem pra falar É a prova que o raio não tá duas vezes em um só lugar Na rima aqui pra tu não dá. Tranquilidade é que na rima eu vou te matar Só que hoje não tem esperança Te quebro na ideia Tô cheio de criança Respeita a plateia Fala esses montes de merda Aqui na só resposta Essa daqui é minha contraproposta proposta Não pode nem chegar perto Senão a doze ela não gosta Tu sabe que foi verdade Tranquilidade Que eu tô... Que é a minha capacidade, sabe por quê? É meu legado, não vai ter nada de novo. Além do mais, essa só é um lugar roubado. Oh! Igual foi na primeira fase, 15 pro nacional, sinto muito, ficou no quase. Oh! Vamos ao que interessa. Quem achou que o Dog ZN merece esse ponto? Se manifesta. Oh! Agora quem achou que o Salafis merece esse ponto? Se manifesta. Oh! Dog ZN. É? Oh! Mais um ponto. Quem achou que o MC Scott merece ir pra próxima pode se manifestar. Oh! Mas quem achou que o MC LF merece pra próxima pode se manifestar. Oh! Oh! Ponto pro LF. É tipo um artilheiro na moral. E hoje o Ronaldo do rap LF é fenomenal. É tipo assim, menor pra você aprender. Que o bagulho é muito louco. Eu vou chegar no proceder. Aí, meu mano, aqui você dá tá queda. Pode ir pra casa tranquilo. Porque ninguém te taca tá pedra. Na moral, menor, aqui geral. Sabe por quê? Chegou aqui, é o seu filho, Eu posso perder, mas aí eu vou dar o máximo de mim. Máximo de mim e representar o rap. Eu vou honrar que nessa porra eu não sou moleque. Eu vou ir, meu mano. E você só se fode. Eu tô no pique do IOE. Se tu trabalho no android Aí não. então tu pega Bagulho é muito louco nessa porra hora em xisto, desapega Desapega do rap e aqui no proceder Coisa velha, ninguém quer mais você Aí no mano, é a família universal E o bagulho é muito louco E eu chego no instrumental Aí meu mano, para de graça eu nem falo giro, que alguém seis vezes esse título do lugar nunca na sua vida. Liga só família meu mano, eu faço rodo, e lá no seu velório vai dar o morro todo. Aí, só pra você entender uma parada, veja como eu pego, eu faço a rima improvisada. Falou de futebol, para, te atravesso, enquanto eu sou titular você tá no banco de reserva. Sabe por quê? Nata da cidade? Cá novo, eu sou antigo. Eu tenho muito mais qualidade. Aí, e você é só modinha. Você tem que entender que você perde a linha. Será é que você tá no futuro, eu sou o museu. Respeita a minha história, porra, você corrompeu. Que o seu é pra minha direita. Merece ser galera essa fase se manifestar. <risos> <risos> Agora, quem achou que o acho MC Scott é o melhor e merece para a próxima fase se manifestar? Oh! LF? LF? Oh! Scott? Oh! Favela é qual é o importante Goiânia, não, não. Eu chego aqui e falo pra tu Se tu morrer na tua favela, é saco preto, pão no sul para a dica ou você dá é falha É importante na sua favela Mas não é porra nenhuma na batalha Aí, isso aqui é que importa Topa, o foca, deixa a cara torta Não é porra nenhuma Na batalha vem no sapatinho Pedir terceiro, o cachorro morto vai apanhar mais um pouquinho Eu vou, eu vou chegando aqui na aí, pode ligar Pro disco e denúncia Para a dica ou ok, eu elevo o clima, é terceira para pra você fazer o um triplo de rima, porque não viu? Porque foi uma merda, e com certeza LF é se é merda Triplo de rima, eu chego aqui, eu sou perverso, pra te ganhar nessa porra é só um verso Aí meu mano, eu não improvisado, se eu não encaixa, é seu um merda, eu te ganho até calado Então se esforça, você tá panguando um e rima até quatro estrofe do que não tá adiantando não tá adiantando e com certeza hoje você fica por baixo do pano. Sabe por quê? Você perdeu na improvisação. E o LF hoje te mata aqui na sessão. A sua vitória, meu mano, tranquilão, vai ser se você conseguir dar um calote na porra do busão. Uh! Quem achou que o MC LF merece ser ganhador nessa batalha? Se manifeste. Uh! Quem achou que o Scott a minha esquerda merece ser essa batalha? Se manifeste. LF pra próxima fase, rapaziada. Né? E, aí? e aí? E aí? E aí? Tu tá com a camisa do Racionais, só que agora você teme competição de real. Eu sou o um você é o Benny. Aí, meu mano, aí, tava tá com o cabelo enroladinho. Eu bato de algum homem, mano, arrimo um sapatinho. Parecendo um Bené, eu rimo aqui pro povo. Ó, bota a balança bunda no baile bota ovo. Aê, meu mano. Olha pra baixo porque eu sou incrível. Eu tô no chão, isso é um crossplay do teu nível. Aê, Fica tranquilão Por que agora você tá rebando com o chão. Ai meu mano, tá ligado? Vou cacho no beat, olha porra do teu bigode Parecendo até o um Nesquik Aí mano, ó, que eu te gasto na moral Assim que eu gasto assim, no ajo na roda cultural que o bagulho é muito doido, meu mano Tá ligado que eu vou fazer? o vou aqui, eu vou dar uma levada Vem comigo, meu parceiro, que eu te abraço no fechar Eu vou fazer improvisada Tá ligado, mano? A rima aqui é ligeira O bagulho é doido, tá ligado que eu sou BK E você, cara baçada, Rafa Moreira Sabe por quê? A rima aqui na régua E você, com esse beiço de égua Tá ligado, mano? Pra mim tu é sequela Aqui não é mesquita, aqui não tem panela. Se liga no meu papo, aqui você daqui Porque você é da favela, não Eu faço aqui improvisação Vem comigo, mano, meu parceiro que eu te amasse na sabe por quê? eu chamo aqui nesse improvisado? Você não é fia, você é apenas um criado. Sabe ver por quê? Eu rimo com champanhe. A única coisa por é as moedas da tua mãe. O bagulho é doido, chama a moral. Encelou o bagulho é doido, mancho é mental. Você travar, você tem rimar, mas o bagulho é doido, eu vou somente te amassar. Vem pra te amassar. Aí, menor, o bagulho é doido até o pior. Sabe por quê? Aí, menor, tranquilão. É isso aí, menor. É onde tu vai ficar, vai ser no chão. Quem achou que o John merece pra próxima fase se manifesta? Agora quem achou que o MC Igbe merece pra próxima fase se manifestar? John! Uhul! Igbe! Uhul! Quem achou que o John merece pra próxima fase? Levanta a mão. Mantém levantado, MC John, a minha esquerda. 38 o MC John. Quem achou é que o Igby merece pra próxima fase Levantar uma levantada Mantém, mantém Aí, tu me ganhou, meu aliado Hoje o Silva tá mais evoluído e bem aperfeiçoado Tá ligado? Hoje tu virar meu fã Tô evoluindo que parece o Jay Smith treinando com o Jack Chan Aí, referência na sessão Bagulho é muito sério, com certeza, mano Com satisfação Aí, parceiro, metralhadora Se eu sou fã do Jack Chan Lá vai a voadora Aí, meu... tá ligado? Mano, esse é o rap, bagulho é muito sério, com certeza até moleque. Aí, meu parceiro tão freestyle é horroroso. Não tem psicólogo, pois não tem pescoço. Feio pra caralho, feio igual capeta. Bagulho é muito sério, hoje eu tiro a tua caneta. Tá ligado, vagabundo? Tiro a tua caneta. E esse papo papa é futebol, pode vir que é que eu vou de letra. Quem achou que o Dog é merece esse ponto? Se manifesta! Quem achou que o Silva KS merece esse ponto se manifesta? Dog zero, né? Silva COO Silva KS um ponto. Com certeza, mano, dog você tá fugido Até o Mike tá com medo que eu vou fazer contigo Tu tá ligado? Ele chora antes de tu O bagulho é muito sério, isso é batalha do Caju Aí, Dong, não finja E aí, Donutelo, volta pro Tartaruga Ninja Tá ligado? Aí, meu parceiro Foda-se, eu não ligo Se der uma descarga elétrica, teu dente tá fudido Porra, tá ligado? Você tá cheio de aparelho Feio pra caralho, então se olha no espelho Falou pra Flamengo, do Improvisa Eu vou fazer contigo a mesma coisa que o Bruno fez com a Elisa Hoje é aqui você vai sair morto Tranquilidade, mano, sair da zona de conforto Aí, você falou de Jack Chan Não ganha batalha hoje, não se juntam os 12 talismã Pra mim, com emoção é Vai ganhar o que? Vai fazer um ou com de sol? batalha já batalha Aceita, no sou na Maria Braga Zarrino, eu te passa a receita porque sendo não sabe fazer, te demonstrando o resto que você é o proceder. Quem achou que o MC Silva KS merece ganhar essa fase, se manifesta. Agora quem achou que o Doug Zen merece pra próxima fase, se manifesta. Em paz cada um tá com um, 4x4. Você fala do Flamengo, o Doug te retalha Uma pena, sua mente falha, mais que o goleiro muralha Aê, hoje o Doug te avacalha Sinto muito te informar, mas você perdeu a batalha Tá ligado, aqui eu te despacho Pode falhar, tá é rebaixado igual o Vasco Tá ligado, meu parceiro Tá é com certeza, meu mano Aqui você nessa estalheira Você só rimar por fama, cê fala do Vasco Eu faço rima, eu a gama você não pegou o aí é a diferença quando é ser andarilho Andarilho não, porque é desafio Tu quer ser Vasco da gama e eu roubo o seu navio Aí com certeza meu parceiro Então entende a história e saiba sobre o um navio negro Só que aqui tu é um fiasco, tu é o um câncer pro Rome e pro Miranda é lá pro Vasco que essa aqui minha humildade que eu tenho de rimar o comédia não tem metade Metade não, você marcou bobeira, eu sou o câncer, Doug, tô... o câncer da tua carreira Bagulho é Magulha, sério então me atura, porque tu pode estudar 20 anos que nunca achar a cura Só que aqui por um puro tá? eu não fala da tua carreira pois você mesmo cheirou oh. tá é ligado meu parceiro, sente a brisa, tu fala de cheirar mas é viciado no cartão visa Tá ligado meu parceiro, eu me destaco Então por isso teu nariz aí tá cheio de talco Quem achou que o Silva conhece A minha esquerda Merece para final se manifestar oh! Agora quem achou que o Dog ZN A minha direita merece para final se manifestar oh! Silva KS oh! Doug ZN Ficou morta, foi tranquilão Mas é uma semelhança que o próximo na morte é o John É tipo assim meu mano, eu vou chegando Bagulho é muito louco e o LF vai improvisando Sabe por que eu vou chegando aqui, não se ajoelho O bozo vai vir buscar o sapato que você roubou dele O Curetão roubou um sapato feião Esse sapato é maior do que o talento do John Aí meu mano, esse é o combate, você tem talento A barra na Páscoa tu ganhou de chocolate Aí meu mano, eu vou chegando e o bagulho é louco, nessa porra eu vou chegar improvisando Aí, meu mano, eu vou chegando e faço rap direito Olhei a aba assim, era preto, eu pensei que era o teu benço yeah. Já um mil vezes no tap, já um mil vezes no free Te amasso nesse rap, ainda por cima o nosso O teu freestyle é comum, eu sou correto do Leblon E o teu boné só foi mais um, arreio Tu falou de bobo meu mano, cê tá ligado, sem caô Na janela das minas, serenata do amor, aí, velho? O beat entre eu te ganho, tu tá feito Chinelo vem, cadê o puto que ia pra escola em 2008 Quem achou que o me merece esse ponto A minha direita, se manifesta João Uou! Chora, ninguém tá gritando pra tu que to nela, foi embora, coitado. Cê tá ligado que agora Ser neurose, você é o LF, tu é e tem fimose. Aê, menor, cê é flow pra caralho. Eu te gasto, tranquilão, Rap é meu trabalho. aí menor, cê tá ligado que agora sem revolta, pochete de trocador, troca sua cara e pede uma de volta. Eu tô tá nervoso. Não adianta desses papai meu mano, que eu sou famoso. Aí cê tá ligado que agora que eu te sinto, você também é famoso, tu é o famoso. O cu de pinto. aí, você puxou federestinha, né, John? Aí então, então tu tá ligado, mano. Que eu chego aqui sem caô em quadro de piroca. Você faz o cozinho de apagador, com é, aí tu quer gastar. Bagulho é muito louco, mano. Eu vou chegar pra tu não dar. É isso aí, meu mano. Eu tô aflito em reunião de juiz, tu fazendo cozinho de apito, Qual é, meu irmão? Então, meu. Mano, bagulho é louco, eu vou chegando aqui improvisando Você falou de fimose, eu vou sou só sujeito homem Aí, você não vou no microfone Aí, meu mano, eu vou chegando aqui, tu é um merda Em vez de reparar homem, vai reparar uma xereca Qual é, meu nó? Isso é papo E o bagulho é louco nessa porra Eu vou chegando, eu te amasso Aí, meu mano, eu vou chegar, tu dá desgosto Você que foi pegado e te anunciaram lá no posto Bagulho é louco, você puxou pedeira chia e falou de panela E é isso, mano, que eu com eu vou rimando, mano, aqui no dia a dia. Se panela fosse rap, eu me formava em gastronomia. E aí meu mano, tá ligado? Aqui que eu faço rap, se forma em gastronomia, que por rap tu não serve. Aí cê tá ligado, meu mano, que abraça o papo, tu bota feijão no cu, só pra poder caçar rato. Aí, meu mano, eu vou chegar no Tchavocalho Caio da árvore da feiura e bateu em todos os galhos Tu é, por isso que é feião Tu quer gastar, mais? abaixou o impacto Tu tem maior benção Aí, meu mano, tá ligado que assim que eu fumo no A safada daquela mina se amarra no King Kong Aí, meu mano, tá ligado, você se fudeu Eu quebrei todos os galhos, ainda por cima quebrei o teu Mano, eu vou chegando aqui, tô infeliz, não quebrou meu galho, meu mano. Eu construí a minha raiz. Aí meu mano, eu vou chegar na trajetória, cê falou de fome, mas minha sede é de vitória. E aí, meu mano, LS, agora eu boto pra fudir. Manda o clube da meinha, parar de guitar pra você. Aí, meu mano, oh. cê tá ligado, tá sequendo. Claro. Eu quero ver ganhar na rima e que se foda, tua panela. Meu tem tenho um panela que eu não sou cozinha Meu mano eu vou chegando lá aqui na xia, Mas aí meu mano, eu vou chegando aqui no pretexto No pique do samurai, chegou na panela do Johnny Pimenta no tá cu dos outros é refresco né oh! ligado que parceiro minha vó tá maluca Pimenta louco é refresco no teu ainda botei açúcar aí mena, cê tá ligado o seu caminho Pimenta louco cu o é refresco, eu bebo ele só tudinho meu mano, você vai de fé. Meu mano, para de viadar de caça uma mulher. Meu Aí meu mano, eu vou chegando, falo o que der na telha. Tá mais fudido do que branquinha dentro do cornegão um cu cheio de areia. Fica essa é mulher, meu mano, que a rima cai, meu É meu várias danadinhas no contadinho do pai. É Fica é essa mulher, você perdeu, tá cachorro arrependido, porque sabe que se fudeu. <risos> Então rapaziada, vamos ao que interessa, tá um a um, valeu! Quem é seu come CLF, a minha direita merece pra final se manifestar! Oh! Agora, quem é Socid que John, a minha esquerda, merece pra final se manifestar! Oh! Oh! Claramente, MC John pra próxima fase Você paga tanto de coreto no microfone Como você sente, perdeu o nome, coretado pelo Johnny Sabe que é verdade, agora eu vou chegar Eu faço rima, mostra a minha sagacidade Só que aí, mano, rima o que convém Até falei do Johnny, só que não vai invejar também você vai perder a sua batalha, além do mais, só que aqui somente falha Ai mano, sou o cara que te retalha Sinceramente aqui, tu é um canalha Só que hoje aqui, tu não abusa Acho que só se é só preto igual a sua blusa Só que além do mais, por isso aqui é seu fracasso Do exército papel, por isso que hoje eu te amasso Isso daqui que é minha punch E hoje tu perde a batalha e vai ser sem revanche Falou que eu no mic, mano, o rap é disciplina <risos> Eu pra tua rima, ae meu mano, porque ela foi feione, foi safona, tá ligado o chieque, caça a Fiona, Aí, meu mano, e você quer falar do Johnny, para de falar dos outros se garante com teu nome, Aí. Pega a visão Cê tá ligado que eu chego aqui na construção Johnny tira tiro um porra de rima Capa de revista Eu vou te perguntar, mano, cadê teu som na pista? Cê tá ligado que agora você se fudeu E você se fudeu Rap é que é conteúdo Matia dos tropas de elites Depois de comer um x-tudo Aê! O rap é verdadeiro Hoje é dois tirou na cara E eu vou acabar com o enterro Aê, meu mano Rap é conhecimento Cadê o baiano? Cadê o teu talento? Aí meu mano, tá ligado que você tá lento? Se for pra uma cozinha, Masterchef, tu tá dentro. Uh! Quem achou que o Doug N levou esse round se manifeste? Uh! Quem achou que o MC John levou esse round se manifeste? Uh! MC John. Uh! Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Essa é a batalha, eu faço que nenhum trem, você não me alcança Pra batalha não é comigo, a batalha é contra a balança Aí meu mano, aí meu mano tá ligado, eu vou te falar Peguei teu óculos, fica cego, tá igualzinho já sou Aí meu mano tá ligado porque eu sou O amigo enxergar, alguém traz aqui um pão você não tá enxergando nada, você olha pra mim com essa cara de babaca Aí meu mano tá ligado que não finja O amigo até te chamou, falou que era tartaruga ninja Você fica bolado, tá falando tu me gasta aqui no improvisado Ei gordinho, você não tem talento Pode chamar amigo pra batalha que você não dá dentro Aí meu mano tá ligado, todo tranquilão Chama um amigo pra te ajudar que tu reserva de magrão e hey, mano, na fase cê não é constante Cê quer falar de chueque Na minha frente um burro falante Da cacu, da cultura chamante Eu vou fazendo rima que eu sou extravagante E mano, eu tenho dialeto Fala de Matias, eu te mato e você vai encontrar com o Neto oh! vem é mano, só que aqui a rima te entretém Tá vendo mano, tudo vai acompanhar Nem tu trazendo sua família aqui pra te atrapalhar Aê, Na batalha eu só lamento Você perdeu esse round por falta de argumento Me manda aqui nesse momento Aê mano aqui, aqui eu tenho talento Falou de podinho aqui sem gracinha Você pode ficar tranquilo, porque a vitória é todinha minha quem que o John merece enganar sua final, se manifesta oh! Quem achou é que o Doug ZN merece levar sua final, se manifesta oh! Terceiro áudio Bem bolado, me chamam até de gordo na track Só que minha rima é também pesada e combina com o meu rap oh! Nem um bochão, se preocupa com a minha rim, não com a massa corporal. Não fala que ele é meu parente, até compensa. Melhor não ser parente dele e ia comer toda a dispensa. Ai, meu mano, porque você é gordinho. Cê tá ligado que eu te gasto nesse meu caminho. Se você fosse meu parente, otário, você rimaria bem. Ai, meu mano, que eu faço rap. Seu caminhão só, daqui pra lanchonete Cê tá ligado que parceiro? Eu te gasto, eu represento o Rio de Janeiro. É que tão gostão, vou lá no cholete e comemoro com o anjo universal Só que esse é o enredo, te falo meu nome no Andy, é mas tu vai pra casa mais cedo Você tá ligado, vocês fazem um acordo, levanta a mão que eu vou expulsar o demônio gordo Puta que pariu, você tá ligado que tu não é da turma do Furu Eu sou o trem, tu rouba o trono, o x-tudo, a comida também Você vai roubar tudo que for te alimentar, porque tem caloria pra você poder engordar eu aqui eu to no sub, eu roubo alimentos. você rouba a rima do YouTube Você decora, eu faço tudo pistole. as minhas rimas são na hora Quando o MC decora um dia, pode queimar. no dia que eu decorar não é com igual você com você Só pra você aprender, você tá ligado que eu chegou aqui pra te enfrentar Só que aqui o seu livro é médio, fala de merda, minha rima é merda e o um solo fértil Porque eu sou inteligente, minha rima foi foda e adubou a sua mente meu ensino é médio na moral Burro assim vocês entendem porque o ensino é fundamental Pra você não ficar burro igual esse cara eu gordinho, nem boto a porta na tua cara Senão tu come Cachão, come esse A minha direita Merece é chegar no desenho, e ir pra o tanque Se manifestar oh. Agora, se você achou que o MC John merece ganhar essa fase lá pro tanque se manifestar! Então, de novo, calma! Dog MC John? Uou! Quem achou que o Dog merece ser dessa edição? E apertar o caju lá no tanque. O Dog é minha direita, levanta a mão. 16 16 n Quem achou que o MC John merece representar o Caju, rapaziada, lá no tanque, quem sabe Belo Horizonte, levanta a mão Então rapaziada, precisa nem voltar papo reto MC John, representante da hora com o Drogo, do Caju lá no tanque Papo reto, merece nele oh! Caju, seletiva, final dia 20. MC John, rapaziada. Vamos fazer barulho, rapaziada. Vamos virar o Caju, porra. Mano, comida pra rua ver. Procura lá, rapaziada, pra rua tem ver. que Facebook, Twitter. Vai, rapaziada, na tua palhinha, mano.